Alô, alô galera que está curtindo aí a TV Geração Jovem. Nós somos Ítalo e reto. Queremos mandar um abraço, um beijo carinhoso para todo mundo que está curtindo pelas ondas aí a TV Geração Jovem. Bora para cima!